Olá! Hoje eu, professora Michele, junto com o ênfase educacional, estarei respondendo a pergunta de uma de nossas seguidoras a respeito das zonas de desenvolvimento. <risos> Esperamos que você goste do vídeo. Para você ver mais temas como este, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. E não fique com dúvidas. Se gerar uma dúvida a respeito de educação infantil ou outro tema da educação, escreva aqui nos comentários que nós iremos responder para você. E se você acompanhar este vídeo até o final, nós vamos disponibilizar para você uma surpresa que pode te ajudar muito na sua carreira profissional. É importante lembrar que o conceito de zona de desenvolvimento, ele vem da abordagem histórico-cultural do nosso autor Vygotsky. E este vídeo vai responder à pergunta da Nasmin que fez o seguinte comentário em um dos vídeos que eu falo sobre zonas de desenvolvimento. A Anasmin diz o seguinte. Olá, você não falou da zona de desenvolvimento potencial. Segundo Vygotsky, existem três, a real, a potencial e a proximal. Com isso eu vou explicar então o que são essas três zonas de desenvolvimento. A zona de desenvolvimento real, a primeira zona, é sobre tudo que uma pessoa é capaz de fazer de uma forma autônoma, sem necessitar da ajuda de outros. Por exemplo, lá na sua sala, lá, você já tem alguns alunos que já dão conta de amarrar o próprio sapato sozinho sem precisar da ajuda da professora, nem de outro colega. Nós podemos dizer que essa é a sua zona de desenvolvimento real, essa é a sua realidade. Já a zona de desenvolvimento potencial, nós podemos dizer o seguinte, que a partir da zona de desenvolvimento real, é possível perceber o quê? Quais são as potencialidades de desenvolvimento daquela, daquele sujeito, que é um conhecimento que ainda não foi consolidado, e que o professor, a partir dele, vai ter que criar estratégias, criar meios para que esse aluno chegue a esse conhecimento real. E aí, para isso, ele se encaixa onde? Na zona de desenvolvimento proximal dessa criança. Olha, é, é, às vezes as pessoas pensam que está um pouco confuso entre potencial e proximal. Por quê? A zona de desenvolvimento potencial ela é um pouco além da zona de desenvolvimento proximal, mas ela não chega a ser uma zona de desenvolvimento real. Mas calma aí professor, o que é a zona de desenvolvimento proximal então, já que você está falando que uma chega próximo da outra? A zona de desenvolvimento proximal é onde você professor fará o incentivo, a mediação para que essa criança alcance o seu potencial. Por exemplo, voltando lá naquele exemplo da criança que já dava conta de amarrar o cadarço. Tem um outro colega na sala que não consegue ainda. Ele tenta amarrar, ele faz a voltinha e ele precisa da ajuda da professora para saber qual é o próximo passo, da ajuda da professora ou de outros amiguinhos. Então ele está na sua zona de desenvolvimento proximal. Por quê? Ele necessita o quê? Da ajuda do outro. Ele precisa de uma mediação para dar conta de terminar a tarefa, dar conta de terminar o recado. Então essa é a sua zona de desenvolvimento proximal, está próxima de se tornar real. Bom, pessoal, eu acho que deve ter ficado um pouco mais claro, compreender o que é proximal, o que é real e potencial. Para fechar este vídeo, então, é importante destacar que o trabalho do professor sempre irá se antepor ao desenvolvimento da criança. Ele vai precisar ensinar aquilo que a criança está em fase de aprendizado, ou seja, ele fará a interferência, fará a mediação na sua zona de desenvolvimento proximal. Afinal, não adianta ensinar aquilo que ele já sabe. É lógico que alguns vão estar mais avançados, outros vão estar um pouco aquém daquele conhecimento, até porque não é fácil alcançar várias zonas de desenvolvimento e... Atingir todas elas no mesmo tempo numa aula só com mais de 10, 15 crianças. Então a gente precisa estar atento à individualidade de cada um e conseguir compreender que mediação você deve fazer em qual momento ideal para que essa criança consiga avançar no seu aprendizado. Lembrando que nós sempre iremos nos antepor ao aprendizado. Agora vem o momento da surpresa que vai te ajudar muito na sua carreira profissional. Apenas para você que chegou até aqui no vídeo, você irá receber um desconto imenso em um de nossos cursos, que poderá parcelar também da forma que você achar melhor. Utilizando apenas o link que está disponível aqui na descrição do vídeo, você irá conseguir pelo valor de R$ 37,00 o curso de Psicanálise na Educação Infantil. Se você tem interesse, então... Corre lá, antes que a promoção acabe. Encerramos essa aula por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Não esqueça de nos acompanhar nas nossas páginas Instagram, Facebook, YouTube e também no Twitter. Até mais! Enfasia educacional